Benefícios do Enneagrama no trabalho. Olá pessoal, tudo em paz com vocês, sejam bem, todos bem-vindos. Eu vou falar sobre os benefícios de você conhecer o Enneagrama dentro do seu trabalho, na, no relacionamento profissional. Né? Então, uma das coisas que o Enneagrama ajuda a você, não é ajuda, ele apoia, é você saber qual é a sua programação original. Qual foi aquele programa, tua estrutura de pensamento, que fez você ser desta maneira? Então, o que acontece é que você consegue facilmente descobrir quais são as profissões que se encaixam no seu modo de pensar. Porque, às vezes, nós queremos ser algo que não faz parte de nós. Cada um de nós tem um jeito de ser. Eu, por exemplo, né, como um padrão de comportamento tipo 7, não gosto de fazer coisas repetitivas. Óbvio que depois que conhece o Enneagrama, que você pratica ele, você consegue fazer todo e qualquer tipo de trabalho que você queira. Mas tem aqueles que mais te atraem. É como, por exemplo, uma comida, né? Eu gosto de comer, por exemplo, macarrão com feijão. Adoro. Ou com banana também, né? Gosto de comer estrogonofe. Maionese é um prato que eu mais adoro. Então, se eu tiver que escolher entre uma maionese e o salpicão também, que é bom, ou uma outro tipo de salada, eu vou escolher maionese. Porque me apetece mais. Mas não que eu precise comer maionese. Posso comer qualquer uma delas. Então, quando você conhece o Enneagrama, você sabe quais são suas aptidões naturais. Né? Eu, quando às vezes quero descobrir como uma pessoa é, qual é o tipo que ela é, eu pergunto qual é a profissão e pergunto se ela gosta. Aí, através disso, eu consigo dizer assim, olha, quem gosta de fazer esse tipo de trabalho é tal e tal, tal tipo. Uma das vantagens é você descobrir qual é a profissão, qual é o trabalho, né? qual é a atividade que é mais adequada ao seu tipo. Ok, essa é uma delas. Uma outra é, você vai descobrir quais são as suas habilidades gerenciais, quais são as suas habilidades empresariais. Existem alguns padrões de comportamento, principalmente os padrões não teóricos, aqueles padrões que não são os teóricos, é o padrão 6, o 2 o, o, o o e 1. Um. Esses têm uma grande dificuldade em tomada de decisão. Portanto, empresarialmente, para eles, é complicado. Ah, às vezes, receber uma fortuna, receber uma herança e vai aplicar é, numa empresa, tem que tomar muito cuidado. Cada um deles tem uma espécie de habilidade. Né? As pessoas de patrão 6, por exemplo, são pessoas que sabem gerenciar muito bem, mas não sabem empreender né? pela dificuldade do, do, dos seus né, do medo que ele sente. Tá, então, cada um tem uma espécie de habilidade que faz com que ele se dê bem um serviço ou não. Então, é por exemplo, eu vou falar a respeito do padrão 1. A pessoa de padrão 1 são pessoas extremamente práticas e muito trabalhadoras. Mas elas são mais pessoas executoras, são mais para executar tarefas do que tomada de decisão né, de gerenciamento. Também podem ser bons gerenciadores, eles são os bons, eh, essas pessoas auditores, mas têm dificuldades em tomada de decisões. As pessoas de padrão 2 também, são pessoas que gostam de ajudar excessivamente as outras pessoas, então, se envolvem, são empáticas com as outras pessoas, sentem o que o outro está sentindo, também vai ter dificuldades em, em gerenciar e administrar uma empresa porque sempre estão buscando ajudar os outros, e a empresa não é por aí. A empresa tem que produzir, tem que provocar qualidade de vida para os seus funcionários, fazer com que eles gostem de estar lá, mas não é para ser mãe, não é para ser pai, né? o cuidado da outra pessoa ele tem que a pessoa tem que trazer resultados, tem que trazer lucro para a empresa. E o 2 não vai ficar olhando isso. As pessoas de padrão 3 são pessoas espetaculares no trabalho. Tem habilidades surpreendentes de colocar as pessoas certas nos lugares certos. O número 3 sabe fazer ou tirar o melhor da pessoa dentro da empresa. E não importa qual padrão que ele seja, o 3 sabe fazer isso. Porém, né, então, empresarialmente, ele é o melhor de todos. As pessoas ricas, as pessoas famosas aí, que tem em termos de patrimônio, são as pessoas de padrão 3. Ah, então eles, profissionalmente, nota 10, nota 100, sempre. São extremamente competitivos e entram numa briga para ganhar. As pessoas de padrão 4 são bons gerentes porque eles sabem se organizar, cuidar da, da parte do dinheiro, mas eles também não têm, é, têm dificuldades no mandar. Às vezes são muito duros, às vezes são muito moles, né? são muito agradáveis e muito rígidos, então ele flutua muito de humor, e aí ele vai levando isso para a empresa também. Né? E o número 4, número só trabalha onde ele gosta de trabalhar. Ele dificilmente vai encontrar ele num trabalho que ele não gosta. Ele vai embora. Nada segura ele. Até nos relacionamentos ele faz isso. As pessoas de padrão 5 são bons trabalhadores, mas eles são quietos, eles são é, mais tímidos, são fechados, eles estão fechados dentro deles. Então eles não têm habilidades assim de... De comando direto, lógico que tem também, mas é, eles não são muito para isso. Eles gostam de observar as coisas, gostam de saber tudo e gostam de trabalhos onde eles não têm que estar tá se expondo. Ah, ele não quer se expor. Mark Zuckerberg, por exemplo, é um padrão de comportamento 5, mas a questão, o negócio dele é fazer a programação. Então ele tem alguém lá que faz as coisas para ele, que, né, que faz projeções, ou ele faz as projeções, mas tem pessoas que vão fazer com que as coisas aconteçam, porque o 5 não tem a habilidade né, de sair fazendo. Ele é mais passivo, ele é uma pessoa sem o ativo, sem aquele do vamos fazer. Ele sabe tudo que tem que ser feito, mas nem sempre ele faz o que tem que ser feito. Então, tirando lá o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né? Aqui você dificilmente vai encontrar um padrão 5 também, sendo um dono de empresa. Ele é mais para ficar numa, numa, numa posição técnica, tática, né? porque ele sabe tudo, mas não faz. As pessoas de padrão 6 são os melhores gerentes, porque são pessoas que seguem regras, eles não inventam nada que seja diferente, ele faz aquilo que foi pedido para ele fazer. Ele vai é, gerenciar, do jeito que tem que se gerenciar, mas eles também sabem trabalhar em grupos. Ah, então, ele não dá um, um bom empreendedor, um bom empresário, mas dá um ótimo gerente. Tá? Então, se você quer, por exemplo, fazer a sua empresa crescer, põe lá o número 6. Ele vai fazer as coisas acontecerem como você pediu. As pessoas de padrão 7, que é o meu padrão, então eles têm dificuldades de mandar e de serem mandados. Na verdade é assim, ó, quem não sabe mandar não consegue mandar. Né? Então o 7 é muito rebelde nesse ponto. Ele não gosta de ser mandado. Ele está sempre pulando de um galho para outro. Começa uma coisa e não termina. Começa a outra e não vai. Então ele tem que estar numa empresa onde fosse excessivamente criativa, onde exigisse dele criatividade. E aí ele fica por um bom tempo lá, desde que ele se sinta bem. Se tiver muita prioridade, muitas ordens, tem horário para chegar, horário para sair, ele fica meio assim, ele quer liberdade, liberdade para viver a vida, né? é um bom viver. As pessoas de padrão 8 são pessoas muito boas para lidar com pessoas, com grupos de pessoas, né são pessoas diretas, firmes, são pessoas... É... Que se chama justas, né? Eles vão para a justiça, que é a justiça deles. Mas eles não têm medo, eles empreendem. O que eles vão fazer, vai para fazer. O oito é assim: ó ele vai para matar ou vai para morrer. Ele nunca vai lá para vou ver o que acontece. Ele vai para fazer a coisa acontecer. E são pessoas que conduzem as outras pessoas de uma maneira forte, pesada. Só que as pessoas confiam nele. Porque o oito é um protetor. O oito faz a coisa, ele manda, mas ele está lá para aguentar o rojão. Ele sempre aguenta o rojão. Então, é uma pessoa que cria uma liderança forte, né? Dificuldade que também não sabe ser mandado, né? Se ele for trabalhar com três um dele, seja mandado, o três vai ter que ter muita habilidade para não ofender o oitão, senão 8 já sai de lá. E o 9 são as pessoas que vivem com a indolência. Para eles, tanto faz, se chove, se não chove, se a água vai para cima, se a água vai para baixo. Né? Eles não têm o ativo, mas são pessoas que enxergam a longo prazo. Então, é. Eu vi e conheço várias lojas né, na região que eu atendo aqui, Camborão, Marama, Cianorte, Maringá, em que os gerentes de lojas são de padrão 9. Eles não são de estabelecer metas e objetivos para eles, mas a empresa diz, ó, oh, tem que fazer esse, esse, essa venda aqui. Então o 9 consegue enxergar a longo prazo. Tudo quanto é... Coisa a longo prazo, 9 é o bicho do Ah, eu quero saber qual é o negócio que vai dar certo daqui a tantos anos. Chama o 9 lá, ele vai te ajudar. E ele sabe lidar com todos os padrões de comportamento. Então o 9 se dá bem com todos os no, os os, os outros 8. Ele sabe se dar bem, né ele fica lá se moldando a cada um, né ele se molda, ele se torna o que o outro quer. Tanto é que aí o 9 perde a personalidade dele, né? Ele não sabe dizer quem ele é, mas ele tá lá, então dá um bom gerente, tá? E dá um bom empreendedor a longo prazo, né? Também não é o cara que vai sair buscando cumprir metas, essas coisas aí. Agora, então assim, ó, é esses, essa, essa questão de você saber como cada um dos padrões funciona, e como você funciona, então você já sabe, entre numa organização empresarial, em que posição você... Pode chegar, então você já sabe, eu gosto dessa posição, daí você já sabe se você vai dar certo lá ou não. E quando você chegar naquela posição, você vai saber quais são as pessoas que estão abaixo de você ou do teu lado, bom não importa, você vai saber como cada um deles funciona e como agir e reagir com eles. Ah, então se você quer ser uma pessoa, é, onde vai, você vai ser um mandante, um comandante, um... Seu lá, um líder, né? Então saiba quem vai te obedecer, quem não vai te obedecer. Porque cada um dos eneatipos também tem uma certa atração com um outro eneatipo. tipo Como eu disse agora há pouco, então, o padrão 7 tem dificuldades de relacionamento com o padrão 3. Vai sempre dar um choque lá. Vai bem por um pedaço daqui a pouco vai dar choque. Então, quando você já sabe disso, você pode antever e conduzir ah, o relacionamento de vocês de uma maneira que não dê tanto choque, mas isso vai dar choque. Beleza, pessoal? Então, faça o Enneagrama, conheça o Enneagrama, conheça com alguém que saiba de verdade. Eu encontro muitas pessoas classificadas, identificadas com números diferentes, tá? Conheço muita gente que, que pensa que um número é outro daí não funciona, porque quando você te dá um remédio errado, vai piorar a situação, tá? Estou dizendo isso porque quando eu comecei lá, no passado, há 13 anos atrás, me identificaram como eu sendo uma pessoa do padrão de comportamento 1. Né? O 7, quando ele se estressa, vai para o 1. Então, naqueles dias eu estava estressado e aí me identificaram com o número 1. Mas eu nem sabia quem era o Enneagrama. Aí vim com aquele troço martelando, né? Porque a cura do 1 é diferente da cura do 7. Existe uma maneira de você é, curar, tem um remédio para você curar, é um comportamento que você tem que adotar para curar, né? Para neutralizar esse vício. E eu, meu, sofri, hein? Passou uns três meses com aquele número errado. Até o dia que daí eu resolvi estudar o Enneagrama e, junto com o Quarto Caminho, que é uma outra ferramenta que eu aprendi e conheci, aí trouxe o método MASH, MASH, né? O nosso método, Método ASH, que é um método para você conhecer como você funciona e como curar. O que eu digo é: faça o Enneagrama para você prosperar, saber como cuidar da tua empresa e fazê-la ter mais lucro ainda. Né? E não estressar as outras pessoas que trabalham com vocês. Eu peço a gentileza. Marque aí embaixo, né? se você gostou ou não gostou, like ou dislike. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você receba os avisos. Vá lá também no Facebook né? e também no Instagram. Comece a participar. Aqui nós temos algumas dicas valiosas e muito profundas para você realmente mudar a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado!